Opa! Tudo bom com vocês? Com certeza já ouviram aquela frase, meus amigos. Unidos venceremos. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Na nossa dica de hoje, da nossa amiga Lucilene, ela vai falar um pouco do trabalho em união com outros agricultores na fabricação de farinha, lá na região dela. Ela conta que o trabalho, quando a gente faz junto com outros agricultores, desde o plantio até a colheita e a preparação para poder fazer essa farinha, Aumenta e muita qualidade de vida deles e as oportunidades de crescimento também desses agricultores. Então, vamos acompanhar o relato dela. Agora que eu vim ver, a, ler a sua, a sua lista que você mandou aqui, eles fazem assim. Cada qual faz a sua mandioca, aí só aqueles que são só, pela acaso, aí, aí paga aquela pessoa para fazer para torrar a, mandioca, a farinha. Mas o Caracol não é só, só mandioca e cada qual faz só farinha aqui. eles não trabalha assim, porque lá para onde nós morávamos era assim. Quando tinha uma, duas ou três linhas de mandioca, se juntava cada família e ia ajudar a arrancar, ajudar a fazer a farinha. Aqui não é diferente, eles, eles cada qual arranca a sua, Aí se aqueles que querem arrancar muito, aí paga uma pessoa para ir ajudar a arrancar e ajuda a torrar. É assim, aqui eu achei, eu acho desunido isso, sobre isso. Aqui, cada qual faça a sua. Eles não, não se unem. Aqui só tem uma família ali, que é a mesma família do seu Riba, eles trabalham assim, os irmãos vão, ajudam alguns, ajudam o outro para fazer aquela farinha, mas os outros, aqui não, os, as outras pessoas do projeto, cada qual faz a sua. Aí só paga a pessoa para arrancar, paga a pessoa para carregar na carroça, aí faz sua farinha e, e vende. Aqui eles não querem se unir assim. É muito difícil, aqui é, é muito estranho sobre isso. Que nem eu tenho a minha, pela casa eu ia fazer minha farinha, eu tenho que pagar a pessoa para arrancar, para torrar e para carregar. Aí se torna o meu lucro bem pouco sobre isso. Viu só que bacana esse relato da nossa amiga e produtora? você ganha muito produzindo em conjunto com outros agricultores. Além disso, aqui na descrição desse vídeo tem um link para você ver um outro vídeo nosso explicando sobre as vantagens de trabalhar em conjunto também. Além disso, você sempre pode trabalhar em conjunto com o seu técnico da Manege Bem através do aplicativo Manejo Chat no seu celular. Ele sempre está disposto a trabalhar com você, resolvendo problemas envolvendo pragas, doenças, adubação e outras técnicas agrícolas. Por isso, sempre contacte seu técnico. Nós agradecemos você ter assistido esse vídeo e no mais é isso. Tchau, obrigado.